Se liga aqui no vídeo de hoje, eu vou passar para você quatro dicas cruciais para você que é iniciante na Best365. É sério, se você aplicar exatamente o que eu vou te passar aqui agora, passo a passo, seus resultados irão aumentar absurdamente. Primeiramente, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, eu me chamo Júnior Moreira, criador da Tropa Milionária, que é o maior e melhor treinamento do Brasil para quem quer ganhar dinheiro com apostas esportivas, inclusive, olha só, se liga nisso que está aparecendo na tela para você agora, nós acabamos de alcançar a marca de 46 greens consecutivos antes das 10 da manhã, exatamente, 46 greens seguidos antes das 10 da manhã. E aí eu te pergunto, como que não bate meta dessa forma, soldado? Mas enfim, eu não tô aqui para falar sobre a Tropa agora, se você quiser saber mais informações sobre o meu curso, sobre os grupos os VIPs, eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo para você, só você clicar, ou também vou deixar o meu WhatsApp aparecendo aqui na tela para você agora, tá? Vai estar tá aparecendo aqui, me chama lá, que eu mesmo, sim, eu mesmo, vou estar tá te respondendo lá no WhatsApp, beleza? Bom, então vamos para o assunto do vídeo de hoje, onde eu quero te passar aqui quatro coisas que você precisa aplicar para ser bem-sucedido no mercado de apostas esportivas. Então assim, vamos diretamente para a primeira coisa, tá? para a gente não enrolar muito. Primeiro passo, que no meu ponto de vista é de extrema importância, é você entender bem o mercado que você atua. Mas como assim entender bem o mercado que você atua, tá? Bom, muitas pessoas querem começar no mercado de apostas esportivas, querem ganhar dinheiro com este mercado, mas acabam começando de forma tão afobada, mas tão afobada, que muitas vezes deixo de ganhar dinheiro para apostar de forma errada. Como assim? Inclusive eu, para você ter uma ideia, lá no meu começo, eu perdi grana porque apostei errado. Quando eu digo apostar errado, eu quero dizer coisas simples. É você clicar num botão achando que é uma coisa lá dentro da plataforma e ser outra. Tipo, realmente fazer uma aposta de forma enganada. Você achar que ganhou, mas não ganhou porque você selecionou a parada errada lá dentro. E por conta disso, eu deixava de ganhar grana. E eu sei que isso acontece com muitas pessoas, tá? Então conheça muito bem o mercado que você quer atuar. Se você quer apostar, por exemplo, no mercado de futebol virtual, entenda bem o que é ambas marcam. Entenda bem o que é over 2,5, o que é over o e por aí vai, afinal quanto mais você conhece o mercado que você atua, mais você entenderá sobre ele automaticamente, quanto mais você entender sobre ele, mais fácil se torna de você ganhar grana e ter resultados dentro dele, sacou? Bom, segundo ponto, dê valor ao seu dinheiro, tá? Construindo metas, mas como assim? Eu vou falar uma coisa com você, uma coisa que eu acredito que acontece muito e talvez com a maioria das pessoas. A maioria das pessoas é. O que, que acontece? Quando elas entram neste mercado, elas começam geralmente com bancas pequenas, né? Bancas ali de 30 reais, de 40, de 50 reais. E por aí vai. E por ser tecnicamente falando pouco dinheiro, elas apostam, na maioria das vezes, de qualquer jeito, achando que vai ganhar dinheiro fácil e acabando perdendo tudo no final das contas, né? Acaba perdendo toda aquela grana. Por não dar valor aquele dinheiro por ser pouco dinheiro, entendeu? Porra, ah, é, é 30 conto, é 50 conto apenas. Entendeu? Então, assim, momento sincero agora. Eu quero que você coloque aqui nos comentários pra mim se isso já aconteceu com você no seu começo, ou até mesmo recentemente. Eu, no começo, também já passei por situação, é, por uma situação parecida com essa, tá? E eu me coloco então dentro desse pacote. Só que no meu caso, foram com. Foi um pouco mais de dinheiro, vamos dizer assim. Mas eu apostei de qualquer forma também, não dando muito valor no meu dinheiro, acabei me ferrando no final. Então assim, se você de fato quer ganhar dinheiro neste mercado de forma profissional, vamos dizer assim, é, você vai precisar de fato dar valor ao seu dinheiro. E quando eu digo dar valor ao seu dinheiro, é fazer isso de forma profissional, tá? Estipulando uma meta mensal e dividindo isso por dias até alcançar a sua meta do dia ali pronto e sacar e botar essa grana dentro do bolso. É isso que eu tô falando. Então digamos aí, por exemplo, que você queira sei lá, é lucrar 500 reais no mês. Digamos que essa seja, por exemplo, a sua meta, tá? Então você vai dividir 500 reais por 30 dias, que vai dar uma média de 16 reais, se eu não me engano, 15, 16 reais ao dia, tá? Então quando você bater aquela meta, você fez seus 16, seus 15 reais no dia, você vai sacar aquele dinheiro e aí sim você vai estar tá dando valor ao seu dinheiro e de fato vai estar tá levando o seu negócio, vamos dizer assim que a sério, entendeu? E aí sim você começa a ter resultado de verdade nesse negócio. O problema é que a grande maioria das pessoas agem de forma amadora e isso aí arrebenta, tá? é Bom, terceiro ponto. Antes da gente ir para o terceiro ponto, eu quero pedir primeiramente, antes que eu me esqueça, tá? Se você tá curtindo o conteúdo do vídeo, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal agora mesmo para você não perder os próximos conteúdos, para você não perder nenhum dos próximos vídeos, que eu tenho certeza que poderão te ajudar e também deixar o seu like, tá? Então, deixa o seu like e se inscreva aqui agora, porque eu tenho certeza que os vídeos aqui do canal poderão fazer você ganhar cada vez mais dinheiro e ter cada vez mais resultados, beleza? Bom, terceiro ponto que eu acho simplesmente crucial, esse para mim é um dos mais importantes, tá? Que é o quê? Que é ter acesso a um site de análise para acompanhar o mercado e filtrar os seus resultados. Imagina o seguinte, vamos lá, imagina que... Um avião, por exemplo, imagina um piloto de avião, tá? Para ele conseguir chegar num certo destino, ele precisa acompanhar lá aquele radar, que é tipo um GPS que tem dentro do avião, correto? E antes de iniciar o voo, antes dele decolar ali, por exemplo, eles verificam se o clima tá bom, se vai chover muito, se vai ter tempestade, etc. Para quê? Para saber se aquele avião deve seguir em viagem, né? Deve decolar ou não, não é uma verdade. O que acontece? O site de análise, no meu ponto de vista, é mais ou menos isso daí. Afinal, com um site de análise você tem nas suas mãos basicamente todo o relatório do mercado virtual sendo atualizado em tempo real para você. Então você consegue ali, por exemplo, metrificar e ver como tá o mercado de ambas marcam, se ele está bom naquele momento, se não está bom, se é melhor segurar um pouco, se é melhor fazer uma entrada, você consegue ver como que estão os padrões do dia, você consegue criar seus próprios padrões, identificar padrões, você consegue ver se o mercado de máximas está legal, se uh, os times visitantes estão vencendo mais ou se está saindo menos de dois gols, geralmente naquela última linha ali. Então você consegue filtrar, você consegue ter uma noção do mercado e automaticamente você consegue entender se pô, esse momento não tá legal para fazer uma entrada de ambas marcas, então vou esperar um pouco mais. Então você consegue ser muito mais assertivo. Isso independentemente se você faz parte de um grupo VIP ou não. Por exemplo, tá? Os alunos da Tropa Milionária, por exemplo, eles utilizam o site de análise, eles fazem as entradas acompanhando o site. Né? Eu não consigo fazer nenhuma entrada, por exemplo, do meu próprio grupo sem antes analisar o site de análise. Por isso que eu consigo acertar tanto por isso que os alunos nossos também acertam tanto. Então, independentemente se você faz parte de algum grupo VIP por aí no errado, ou se você faz análises próprias, você precisa ter acesso a um site de análise no meu ponto de vista, porque eu acho que isso é fundamental. É como se fosse um armamento para você ir para a guerra ali que não pode faltar, tá? Então você consegue ter nas suas mãos, basicamente, todos os relatórios o um controle total então automaticamente né você consegue aumentar os seus resultados filtrando muito mais greens e diminuindo as chances de red, tá? Então, se você não tem acesso a um site de análise, por exemplo, eu vou deixar o link do mesmo site que eu uso aqui na descrição pra você. Esse link tá aqui na descrição é promocional, tá? De 50 reais que custa o site por R$29,90, beleza? Então, vai estar o link aqui na descrição com os detalhes lá se você quiser saber mais. Bom, agora vamos pra quarta e última dica que eu deixo pra você, que eu acho que é simplesmente fundamental, fundamental, fundamental, tá? Saque a sua meta, soldado. Acho que essa é uma das coisas mais importantes. Preste muita atenção no que eu vou te falar aqui agora porque eu acho que isso tem que entrar na sua cabeça, soldado. Bom, vou falar para você uma coisa que eu acredito que acontece muito no mercado, tá? A maioria das pessoas começam com bancas pequenas de 50 reais, por exemplo, e começam falando coisas do tipo assim... Ah, primeiro eu vou aumentar a minha banca aos poucos, é, né? vou começar com uma banca pequena, vou aumentar minhas bancas, a minha banca aos, pou, aos poucos, e depois eu vou aumentando ela, e depois eu começo a sacar. Sabe, as pessoas vão colocando... É sempre esse tipo de meta no início Ah, vou começar com uma banca pequenininha Vou aumentando ela aos pouquinhos E depois eu boto uma meta para eu ir sacando A maioria das pessoas faz isso Eu quero inclusive que você coloque aqui nos comentários Para mim se você já pensou assim alguma vez na sua vida tá? Só que qual que é o problema No meu ponto de vista de você fazer isso tá? Você entra numa montanha russa De perde e ganha No meu ponto de vista tá? Então você nunca consegue sacar o seu dinheiro Porque você começa com uma banca pequena E aí você começa até a crescer a sua banca Só que vai chegar o um momento que você quebra ela de novo Ou então ela vai embora só sobe fica aquela coisa né então eu quero fazer um meio que um, um combinado com vocês aqui agora tá faz o seguinte vamos lá bota uma meta mínima aí para você tá sei lá 10 reais ao dia ok e aí digamos que no decorrer de quatro dias aí você bata a sua meta né ou seja você junta aí R$40 de lucro você vai solicitar um saque na bet 365, um saque mínimo nem que seja de 40 de nem fosse de um real mas você vai solicitar um saque na bet 365. Você vai colocar nos seus stories do Instagram e vai me marcar lá no meu Instagram. Vai aparecer meu Instagram aqui na tela para você agora. Então, se você não me segue, já segue lá. Você vai sacar esse dinheiro e vai me marcar no Instagram. Por que, que eu estou falando para você fazer isso? O que acontece? Na hora que você solicita um saque na Best 365, tá? De verdade, na hora que você solicita um saque, na hora que você vê aquele dinheiro caindo na sua conta, e na hora que você faz algo com aquele dinheiro, sei lá, quando você paga um, dinheiro, paga um boleto, por exemplo, com aquele dinheiro, quando você coloca gasolina no seu carro, quando você compra comida para sua casa, ou você almoça, por exemplo, no restaurante, ou faz qualquer outra coisa do tipo, não interessa, você passa a sentir que aquele negócio de fato é real. Na maioria das vezes, a gente não sente que esse negócio é real porque você nunca saca, você só perde dinheiro, nunca saca e você não vê o dinheiro cai na conta, sabe? Você fica naquela ilusão de, não, vou esperar minha banca crescer para eu sacar. Não! Mesmo que a sua meta seja baixa, saca a sua meta, porque a partir daí, tá? A partir daí você começa a ver que esse negócio é real e aí entra um pouco da dica lá número dois que eu falei, lembra? Que dá valor ao seu dinheiro, porque você passa de fato a dar valor ao seu dinheiro, entende? O problema é esse, a maioria das pessoas, elas começam isso, não leva a sério, aí perde o dinheiro rapidinho, perde o banco o tempo todo, fica naquela montanha russa, não ganha dinheiro, nunca lucra, nunca saca e fica nesse ciclo, entendeu? Agora, de fato, quando você leva isso a sério mesmo, quando você estipula uma meta, quando você bate essa meta e você saca, e você vê o dinheiro caindo é na sua conta, e você usa esse dinheiro, aí o papo é outro, soldado, o papo é outro. Não faça isso, siga... Cada uma dessas dicas que eu tô falando pra você Que agora leva o seu negócio a sério Dê valor ao seu dinheiro Saca a sua meta Usa esse dinheiro Sinta que esse negócio é real Que eu tenho total certeza Que o seu negócio vai decolar E você vai tratar isso com outra visão Tá? De forma profissional tá bom? Então eu quero que você coloque aqui nos comentários pra mim o que você achou do conteúdo, se fez sentido pra você. Quero pedir pra você se inscrever no canal, deixar o seu like para você não perder os próximos vídeos. E se você quiser tirar dúvidas sobre os meus produtos, sobre o site de análise, sobre o nosso grupo VIP, sobre o nosso curso, vou deixar meu WhatsApp aparecendo aqui na tela pra você. Pode me chamar lá, que eu mesmo vou estar te respondendo, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo e valeu, soldado! Até mais!